E aí rapaziada, é suave? Aqui sou é o senhor Titia, trazendo mais um videozinho pro canal, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, eu trago um videozinho pra vocês, mostrando um novo DD Tank, mano, que saiu ontem Então, já vai se inscrever no canal, deixando seu like e ativando o sininho de notificação, beleza? Comenta também saber que você existe, esse novo DD Tank da versão ó 8.9, beleza? Mano, muito bom mesmo, é o Tank do Walker, mano, se você não conhece, é, vem aqui jogar, galera, porque na moral, tá top, mano, eu vou criar minha continha aqui, vou jogar muito nesse Tank. porque na moral, vai ser muito louco, tem muita gente jogando, primeiro dia de estreia, já deu 500 pessoas já, galera, muita gente mesmo, vou deixar o link na descrição, você espera 5 segundos, é, o um anúncio e vem criar sua conta, beleza, mano? Daí você cria sua conta aqui em cadastrar Eu vou criar minha conta aqui, beleza, galera? Você vem aqui em cadastrar Demorou, parceiro, ó Você vai colocar tudo aqui, mano ó, Tem como você colocar seu e-mail Se você perder sua conta Pra você recuperar sua conta e tudo mais Eu vou criar minha conta aqui E já volto pra, ver, pra gente entrar no DD Tank e jogar Beleza, mano? Pronto, galera Eu acabei de criar minha conta aqui, mano Aqui, ó Quando você criar sua conta Você vai vir parar nessa página aqui, beleza? Ó lá, tem mil, 1.605 contas criadas Beleza, mano? Em dois dias de... Ó, de Dedetank, né, mano? Dois dias, 1.600 conto. Hum, se você quiser jogar, cara, aproveita, mano. É da, é da versão do 337, só pra você ter noção, cara. Olha, não tem anúncio, mano. Uma coisa muito boa. Gostei muito desse aqui. Saber não tem anúncio, né, mano. E vou jogar aqui. Na moral, esse DDTank tá muito atualizado, galera. Melhor DDTank que tá tendo aí no momento, na minha opinião, né, mano. Porque eu fui jogar outro DDTank aí, mano. Não tem a mesma versão que esse daqui. Agora tem de ver se o DDT que é leve, se o tem que tá sem bug, sem os trem Mas eu acho que tá, mano, porque quer ver? Eu ouvi o vídeo do Walker, ele também tava falando assim que, quer ver? Gastou muito aqui nesse DDT, então se o cara gastou muito, o DT que deve tá pão demais, né, mano? E quem quiser jogar, cria sua continha, cara, se você sabe upar uma conta, mano Upa aqui, porque na moral, você vai ficar forte e garanto que você vai ter que ver Aí tem muita FC aqui pra gente fazer um GVG. E quem tiver uma conta muito forte aqui, quiser que eu grava, tá ligado? É né, parceiro, é só mandar, um, mandar uma mensagem lá no Facebook, porque eu não tenho celular. Que pena. Por enquanto, né? Mas quando eu pegar, eu já vou criar um grupinho aí pra nós. É interagir aí. Então, galera, abriu aqui o DD Tank, né, mano? É porque é a primeira vez que eu tô entrando no DD Tank. Porque minha internet não trava, pelo menos consciência disso eu tenho, né, mano? Porque minha internet tá muito boa. <risos> Mas beleza, né, galera? Ó, oh, vou pegar o evento que tá tendo aqui, né, mano? Evento de lançamento. Vamos ver o que, que tem aqui pra nós. O que o Walker lançou aqui pros, pros free, né, mano? Isso que não vai ter dinheiro pra recarregar. Pobre é uma coisa triste. E aí, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês como que, que faz as coisas aqui. Mano, deixa muito like, na moral, porque esse DDT que eu vou evoluir minha conta tudo, mano, do zero. Vocês vão ver como que ela tá indo, com, como ela vai ficar, galera, na moral. Vai ser uma evolução top mano, com a edição top que só o Tietchan sabe fazer Demorou o secar esse capim, ó Tem muita pessoa aí, não é criticando não, mano, mas tem youtuber aí que tá fazendo só vídeo por fazer, né cara Não é edita, só posta vídeo pra tentar ganhar dinheiro, então Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa É, ué Eu não sou desse jeito, eu vou fazer mais vídeo, mas escrever editado, porque Pra quem quer futuro no YouTube, né, mano? Precisa dedicar mais tempo, né, galera? Eu dedico meu tempo quase tudo nesse Dedé. É, não nesse Dedé tem, nesses vídeos que eu faço, beleza? Porque é 5 horas, 3 horas de vídeo. E vou mostrar pra vocês aqui, mano. É tudo atualizado. Ó, pra você ter noção, mano, eu nem sei o que, que é isso aqui, ó. Prática espiritual. Pra você tem noção, cara. Porque eu não joga 337. Eu jogo DD Tank Pirata da versão 8 né? 8 pra baixo, mano Muita coisa, meu pai me chamou aqui, né, galera Daí eu tive de lá, mas voltando aqui, né, mano Ó, vou ativar essas figuras aqui Tranquilo Cara, vem jogar, na moral Porque eu vou ficar muito tempo aqui nesse DD Tank Mano, pode ficar despreocupado Que ainda vai ter vídeo de brigueticos Mas, só pra você ter noção, mano Tem muito que ver gente jogando aqui, ó Eu não vou parar de jogar no server que eu também eu tô jogando atualmente, mano que é o Nexo, o Brigeticos. Eu vou jogar em todos, mas que eu vou focar em mais é mais no Walkman. Porque a versão dele tá muito atualizada e tem muita gente jogando. Daí é bom que eu pegue um feedback até menorzinho. Pelo menos é o que eu espero, né? E galera, vamos fazer um PVP aqui. Pra ver como que vai ser, né mano? Na moral, esse dele até que tá muito top, mano. Se você quiser entrar, entra aí, beleza? O link tá na descrição. Espera 5 segundos beleza né, galera, eu tinha, alguém me chamou aqui, daí eu tive de lá, mas voltando aqui né mano, eu vou fazer um PPP aqui pra vocês, eu coloquei minha arma 10 né mano, e eu vi quantos que pro cu... é de cupom pro batalha, você ganha 29 mil quando você ganha, quando você perde, se você encosta no cara, acho que você ganha 10... é, 17 mil cupom, eu ainda não perdi nessa continha, por isso que eu não sei se é isso tudo mesmo, mas pro batalha, vitória é 29 mil cupom mano, muito cupom. Nossa, se assim eu tô dequilando vários aqui, né? Tirando não. Ponzinho pro tchet. Muito bom, muito bom mesmo. Agora, galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui Se você gostou de eu jogando aqui, gostou do servidor, quer jogar Então você vai fazer o que? Vai vir criar essa continha, mano, junto com quem? Junto com o Tietchan aqui, ó Você cria essa pontinha, já se cadrasta E tudo mais, mano, ó É que o site tá aqui, galera, ó Só criar aí, mano, ó Tem um grupo do WhatsApp também, mas eu não tenho Mas eu não tenho um grupo no WhatsApp Daí fica meio difícil, mas aí, pra vocês verem, ó Vocês vêm com o né, mano? Tá tudo aí, confere tudo aqui, galera Os eventos, ó. beleza, mano Tem muito evento aqui Eu vou jogar pra cara esse DDTank, mano Vocês podem ter certeza, na moral Esse DDTAC vai ser um que eu vou jogar muito E já pra gente não terminar esse videozinho aqui É, não ser um videozinho tão simples Vamos colocar mais 12 aqui na minha arma, mano Vai ser um videozinho até da hora, né, cara Porque é um novo DDTAC e tudo mais Olha pra vocês verem, mano eu acabei de começar a minha conta, cara eu vou colocar que mais 12 aqui na minha arma, mano. Vocês têm noção. O tanto que o tem que estar tá top. Cara, é muito fácil de ganhar cupom aqui, mano. Eu não sei se é porque os caras quer ver é nubinho aqui. Ui, papai. É isso aí, sim, galera. Eu vou fechar esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. Quem gostou, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação. Não se esquece de comentar pra mim saber que você existe. O link tá na descrição. O link do dele tem que tá na descrição, tô tão animado que eu tô falando assim, o link do dele tem que tá na descrição, entra, cadraça e vem jogar, e não se esquece, mano, de ativar o sininho de notificação pra tá recebendo uns novos vídeos. O próximo vídeo vai ser a primeira evolução aqui, né, mano? Primeira evolução, upa na conta, né, mano? Depois vai ter de upar o treino, pé, você sabe como que é, né, cara? Se você quiser acompanhar essa jornada do Tietê, se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, um abraço, senhor Tietê, até o próximo vídeo, falou!